Pessoal, beleza? Franza aí, ó. Obra da Ma4, onde o Davi César aqui, ó, usando as as máquinas lá que a gente tá importando da China, ó. Essa aqui é o batedora, ó. Esse aqui, pessoal, aquele mixer, batedor de argamassa, que a gente importou. A última ferramenta que chegou pra mim, ele é 220, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ele é 220, ele dá, deixa eu ver aqui, 1800 watts. Acho bacana. Mais uma ferramenta aí pra gente poder usar na obra, né? Isso aqui ajuda bastante porque acelera, pessoal, o processo, né? Você bate a argamassa mais rápido, tem mais produtividade, e a gente tá fazendo, pessoal, o Davi, né, não eu, eu não tô fazendo nada, agora é só o Davi que faz, Davi é o mestre. A gente tá fazendo os rodapés, ó, aqui, a gente pegou todos os, esse piso aqui é o piso da casa, pegamos todos os retalhos de piso que tinha, ó lá, tá vendo? Todos os retalhos de piso que tinha, e já fizemos rodapés. Esse rodapé maior, esse rodapé maior aqui vai na sala, esses rodapés menores aqui, ó, eles vão nos quartos, corredor e tal Esse aqui maior é da sala Porque o pé direito da sala é mais alto, pessoal Então a sala vai um rodapé maior, tá? Então o que, que a gente faz? A gente otimiza o máximo possível das peças Em vez de cortar a peça inteira A gente pega todos os retalhos que sobrou do assentamento Faz o rodapé Para isso a gente usa a nossa Master Film Vocês já conhecem marcação dela é precisa A gente galga aqui, ó Você pega aqui, ó Galga ela aqui, ó 15, né, eu vou fazer um rodapé com 15. Ó. Você vem aqui. Ó, marcou no 15 aqui, ó. Fechou. Colocou, cortou, suspendeu, tirou a peça. Show de bola. A gente faz o rodapé aqui. E o detalhe, pessoal. Tá vendo essa quininha aqui, ó? ó isso aqui é uma quina de encontro, 45 graus, ó. Dá uma olhada no acabamento dessa quina, tá vendo? Sabe como foi feito isso? Esse rodapé foi cortado na Master Pilma e depois o, o Davi deu o acabamento com a lixa, pessoal. Com a lixinha, brilho d'água, na maquininha, na politrizinha. E o Davi falou pra mim, Franz, as ferramentas que você trouxe é legal, mas essa politriz aí eu vou te falar a verdade você. Gostou, Davi? Rapaz, é ótimo. Pra dar acabamento, fazer que 45. Melhor de todos. Melhor de todos. Tchau aquele pedacinho, você quer usar, você fez o corte, mas não tem a retífica, você consegue fazer, consegue aproveitar a peça. Excelente. Então pessoal, ferramentas é, baratas, né? Em conta, você importa direto. É, tem sendo. tem bastante utilidade aqui na obra, colitriz. Ah, o batedor de argamassa, nível a laser, já fiz vários vídeos. Até o eletricista já usou o nível a laser aí, lá Até o eletricista já usou o nível a laser nosso também. Já vai comprar um pra ele. Ele viu a gente usando aqui, ele foi colocar as luminárias e falou Franz, eu quero comprar um pra mim. Vou comprar um pra mim, facilita a minha vida e tá show de bola. Então, pessoal, é isso aí. As ferramentas ajudam a você ganhar tempo e tempo é dinheiro, né? É isso aí. Davi tá colocando os rodapês aqui pra gente, ó. Rodapé embutido, pessoal, não tem, não tem muito choro não, ó. Afundou a parede ali, ó. duas, três botão de argamassa ali, colocou. Ó. Embaixo a gente sempre coloca aquele clipe quebrado como espaçamento para o rejuntamento. A primeira peça já está esquadrejada, depois você só iguala as duas ali, show de bola. Beleza? É isso aí pessoal. Mostrando para vocês como está ficando a obra, mostrando como é que é feita as coisas, as ferramentas que a gente importou, tudo isso é informação útil para você que também está em obra, para você também que está precisando aí comprar ferramenta, é, aprender novas técnicas, tudo aqui no canal Azulejista. E você já sabe, quer aprender a fazer isso na prática, passo a passo, é no curso, está aqui embaixo. Entra lá, se inscreve, beleza? Mais uma vez, curta, compartilhe, deixe seus comentários, nossos comentários é só a matéria. Você não vai mais pegar meu nível laser não, você vai comprar um C, oh, hein, rapaz? Oh, vai comprar um para oh, você, rapaz? Oh, oh. Valeu, galera. Fui.